O nome completo. O nome completo é Graciene Paes de Souza. Você nasceu nasci, onde? Em, nasci em Belo Horizonte, 1980. Eu, eu nasci numa família negra, numa família que como várias famílias brasileiras, é, lutou tanto para sobreviver assim que o que ela mais queria é que é, eu tivesse em espaços de poder assim. Posso posso já começar falando demais assim, a, a história da minha família é super bonita assim porque é, meu pai eu morava no interior eu morava em Pirapora eu tenho seis irmãos e sou sou a, a mais nova de todos minha mãe dona de casa meu pai trabalhou com uma porção de coisas, mas basicamente ele era funcionário público, trabalhava na Sucan. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu fiquei muito envolvida com com essa arte, assim, em pesquisar isso, em assistir peças, em, enfim, em estudar teatro. E, e a gente sabe que a arte a arte é uma coisa muito mais ampla, né? Ela expande, ela larga a nossa percepção, ela nos faz olhar para além do que a gente poderia olhar, do que a gente poderia imaginar que existia. Acho que a, a, a arte, ela, ela nos, mostra, é, é, nos mostra campos de existência, sabe, é, que a gente nem imaginava. E aí quando eu percebi isso, que, é, que o artista, que antes de ser uma atriz ou de ser uma diretora de teatro, eu queria ser uma artista, uma pessoa, é, uma pessoa mais ligada ao discurso da sua obra do que especificamente a uma forma de fazer, que eu fui buscar uma formação mais ampla, sabe? Esse desejo do cinema, assim, para mim sempre teve muito nítido, assim. Primeiro, quando você é uma atriz, você quer atuar, né? Então, muito, muito interessante a possibilidade de você atuar... em naturezas distintas, de linguagens distintas, né? Você atuar... se relacionar com uma câmera, uma coisa... relacionar com o um público, numa dimensão é, do teatro, né? Uma dimensão mais... Das, de multidões ou de menos pessoas. Então, esse exercício, essa elasticidade para atuação... e também acho que o cinema... ele é um campo... Uh, é um campo difícil de se pisar também... não, não é de, de um acesso fácil... né assim... Quando, quando se é atriz... e quando se é uma atriz... como eu. Qualquer um de nós... assim... qualquer... qualquer um de nós é um personagem... sabe? capaz de revelar as fragilidades e as forças humanas. Eu, eu vejo corpos como o meu muito raramente em filmes, ou só ligados a determinados estereótipos, ou óticas, ou, ou, ou perspectivas de mundo muito limitadas, obviamente. E, definitivamente, não, eu, eu me interesso por expandir o que eu posso significar e não restringir, restringir o que eu posso significar. Não existe cultura sem negro. Assim. E não dá para falar de, de uma identidade brasileira sem falar do negro, né? Eu não tenho dúvida de que eu sou fruto direto de, de uma ampla, complexa. É, discussão e... e ações também de um universo de militância negra. Eu sou quase um agradecimento, assim... eu não tenho dúvida disso. Eu tive essa felicidade de ter contato com pessoas... e também com um universo é, intelectual, assim... E, e com uma produção literária é, preta... Que, que de fato me deu forças e bases para... para ter dimensão... sensibilidade da minha identidade... É, hoje. Eu acho que se eu não tivesse encontrado com, com, com determinadas pessoas... e, portanto, conversado... eu não tinha feito muita coisa, não. É. Eu não sou a mesma pessoa, e não você também também, né, no futuro. O é, que eu posso dizer é que eu sou muito afetada, assim, sem dúvida nenhuma, pelo, pela realidade, pela realidade que eu estou mergulhada nela. E que os meus, as minhas, né, as pessoas que me rodeiam, estão é, mergulhadas, assim. Minha mãe é uma figura super presente na minha vida, assim, nesse sentido, sabe? De... É... Quando eu não tenho muita história para pensar, eu penso nela, assim, nas coisas que ela contou. Assim, eu até comecei falando que da história da minha família, que é super bacana, assim, eu tenho um, um lado materno muito bem resolvido, assim, sabe? A arte me, me modificou, assim. Eu, eu outro dia escrevi uma coisa para mim mesma que foi super interessante. Eu acho que a arte, ela, ela, ela é meu pai, <risos> Hoje, acho que ela teve o papel de ser meu pai é, na minha vida. Estou assim. dizendo isso porque teve um dia desses que uma irmã minha falou assim, olha, o pai, esse segredo, ele é o que... Ele é o que conecta você à sociedade muda as suas formas de condução as formas como você é conduzida os olhares as, os temas é, com quem você trabalha tudo muda assim como o, o, o próprio Brasil né muda radicalmente se a gente for pensar a visão recorte dos últimos cinco anos do Brasil assim é algo, é algo inacreditável né no nível de transformação que a gente tem eu digo isso porque é... Eu, eu me comunico muito melhor através das coisas que eu faço artisticamente, do meu trabalho. Eu falo muito melhor lá do que eu estou falando aqui, por exemplo. Eu, eu me expresso melhor. Você mesmo? Eu tenho certeza, <risos> absoluta, sim. O que eu faço é um cavalo novo. Com fogo nas patas, correndo em direção ao eu mar. Eu sou forte como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Eu sou forte como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Eu sou forte como um cavalo novo, com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Com fogo nas patas, correndo em direção ao mar. Eu sou forte como um cavalo novo. Eu com fogo nas patas correndo, alma, em direção, correndo, correndo em direção ao em direção em direção em direção ao em direção